Eu sou mono 30, 30 Jax, velho. 30 eu jogo melhor, só que Jax é um boneco mais completo, tá ligado? Tá bonitão. kek. Bom, vamos lá. <risos> tô contra uma Seju. Sabe qual é a boa? Eu pegar Renekton e contra esse Silas e barulhar ele, mano. Vou pegar o Jax e carrego, porque eu sou muito bom. Surpresa, eu voltei. Aí, ah, escavente, presta atenção nessa fala. Se a sua banana tá ficando velha, murcha ou caída, bora fazer um banoff com ela. Meu nome é Chefiotto e você vai precisar de um pacotão daquelas bolachas mais in. Coloca elas no triturador e basta ter Coloca uma vasilha com 200 gramas de manteiga, só que tem que ser derretida. Mexe bem e despeja numa forma. Aperta com o um copo Eu e passou. manda pro congelador por meia hora. Agora tá na hora de escolher um doce de leite de boa qualidade e espalhar ele por cima. E chegou aquele momento. Pega a sua banana murcha... E vai colocando ela bem encaixadinha E agora é só cobrir com aquele bom e velho chantilly Termina com um pouco de canela por cima Manda pra geladeira por uma horinha E fácil assim, tá pronto E não esquece de me seguir, hein Tudo isso pra comer banana No amor de Deus Ah, é Seju, Sup e Shen Top, beleza Se eu perder esse jogo aqui, eu enfio pelo amor de Deus. Vou jogar no NEA e ganhar do Faker com um 140 PdL. Mas tá de brincadeira, né? Deixa eu pegar top 1 aqui antes, vai. Eu que eu teria tá top 17 mundial? Não quer dizer nada, eu sou o melhor tenda do mundo e isso aí... quer dizer nada. Cara, eu falo com certeza, eu sou o melhor 30 do mundo. Bota fé. Guarda aqui, que ele pode estar dando B. Uba, uba. Ele deu ghost? Não dá pra saber, né? Cabelo na rega, mano. olha quem venceu. Todos. Quem não romana se fudeu. Quebrada prevaleceu. Sabe o que é a boa? Puxar, puxar, morri. E matar Aturu Suta, tô na postura Atura. Qual <risos> o melhor desse atualmente? Será brasileiro? Do outro time, sempre. Por exemplo, aqui nesse jogo, essa Sakai. Jogo rápido. Eu recado Oi tá boa para mim não sei espero que sim a Kindred provavelmente está aqui velho. esperar ela aparecer que aí eu posso ir para cima salve pijas mais um mês hein? que rara visão de você vem sendo malame L é ele Aqui acabou, Gal. Por que, é que a Kaiça tem 50 de farm enquanto o meu ADC tem 20? É normal uma coisa dessa? Um, dois. Um, dois. Um, dois. Alguém tá aqui. Oh! Uh! Pô, tô valendo muito gold, né, mano? Olhe, Ah! Ué! Pô, 700 de gold pra... pra ela não, mano. Pelo menos eu peguei a espada do rei. Dei free gold pro trouxa. Pô, tem um pouco farm, velho. Que é isso? Pijas positivo, Ué. que momento. Aham. Cara, ah, eu só dou dive nele, spa. Pô, aqui Kinder... É pra lá, vai. Ih, tem Eu carrego isso aqui. Ando sempre certo pela contramão. APAAAAAH! Cara, o lobinho não! Em mim, tá ligado? Filho da. O lobinho me mordeu, cara. Eu também. Ela não consigo concentrar. Foco, foco, foco. Ela me deu a mordidona e eu não dei o E na mordidona, mano. Joguei mal. Bota de MR aqui, né? Eu carrego isso. Quando a semana é isso? Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado. Foi. Oxe, maluco. Olha. É? Como é que é? Não, não. E aumenta o quê? tá calma nessa hora tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk. Ah. ele me ignito ah mano. O que tem Ignite ainda? Ai, não, não Me cliquei! Me cliquei! Não sabia se tinha mano pra voltar, pra dar o que? Pra não Não sabia? Não é? Mas nice. é tá bom. bom que eu agora. Cara, coração congelado, pff, coração congelado, Titanic Esterac. Ah. Ah. Tchau. Sai fora, que... Sério, ativado. Bom, eu faço um V, vários, né? O cara gastou cronômetro. Eu no pé, partiu maracanã. Vai dar bigode, hein? Vai dar buchicho. Um tá maluco, paizão? Isso é meio louco, né? Isso é meio louco, você é meio louco. É meio louco. é meio louco! Puxa, por sua o vídeo aqui é nóis, tá? Vão me matar! Ah não! Me mataram! Top 1, mano! Eu vou pegar top 1. Vamos pegar top 1 e você acorda, acorda. Aí fala pra sua tia, sai, sai! Tira a boca! Cara, é impossível a gente perder isso, eu carrego isso aqui sozinho. Né? Literalmente sozinho. Né? Ah, meu time tá jogando bem, eu não preciso carregar sozinho não. Me acostumei. Com sabor do backup. Caralho, menosada! Carregado? Não. Caralho, esse pé tá muito forte. Cara, pé é um boneco muito forte, velho. Só que é difícil de jogar. Jogar com e jogar contra também. Quem jogou bem? Parece que a cara do Pisa tá mais lisa? Tá mesmo. Ué. Tô sem barba. Ô, oh, tô no foquinho, hein? Oi, oi, oi, Cara, tô ganhando 17 que dele, cara. Música